Viva, amigas. Já perceberam, não é? Agora, com este método, com esta técnica de pôr duas cores no crochê, podemos fazer e inventar dezenas ou mesmo centenas de efeitos. Reparem como este efeito é muito bonito, alternado em cima. A parte de trás também é muito serena, muito, muito compacta, muito óbvia. E aqui, a parte da frente, é um bocadinho confusa. Confesso que é um bocadinho confusa. Mas isto é apenas experimental. Vamos lá fazer aqui só para demonstrar como é que eu fiz isto. Este passa por cima. Este passa por cima mas ao contrário. Vem de trás para a frente. Aqui tem que torcer os fios e vai pelo meio. Vem buscar. Passa só para o baixo de dois. E agora passa por baixo destes três. Isto está é feito. Top. né Depois vai, vai para o outro. E fica sempre alternado. Muito interessante.